O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus Os quais afirmam que não existe ressurreição E lhe propuseram este caso Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão. Pois serão como os anjos do céu Quanto ao fato da ressurreição dos mortos Não lestes no livro de Moisés Na passagem da sarça ardente Como Deus lhe falou Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos Vós estáis muito enganados Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Podem sentar. A primeira leitura, nós ouvimos o relato de duas pessoas depressivas. E o negócio estava feio para o lado delas, ao ponto delas quererem desejar a própria morte, tirar a própria vida. Primeira é Tobias que estava doente, onde falava, né, da enfermidade dele, que um passarinho fez caca nos olhos dele e depois ali virou uma infecção e ali a vida dele começou a arruinar e com certeza ele ficou para baixo. Estas injúrias que ele escutava das pessoas, com certeza é aquilo que muitas pessoas Depressivo também escuta hoje Ah, isso é frescura, isso não é nada não Isso é corpo mole E ele ficava tão angustiado Com aquilo que ele não conseguiria recuperar a saúde E ainda tem que ficar escutando o desaforo dos outros Ao ponto dele desejar a morte Outra é que nós vimos ali, outro relato é Sara A mulher casou sete vezes, sete vezes com viúva Não teve sorte e o povo começou a falar mal dela, então ela ficou mal falada na cidade. E com certeza as pessoas faziam piadinha sem graça, né? Com toda essa situação. E ela ficou tão incomodada, tão angustiada, que ficou tão depressiva, ao ponto de querer se enforcar, de tirar a própria vida. Então são os dois relatos que falam sobre morte. E no Evangelho, um grupo de pessoas que chegaram até Jesus Para colocá-lo mais uma vez à prova Esse grupo não acreditava na ressurreição Bom, você não acredita na ressurreição Não acredita também no céu Então eles falaram lá Colocaram uma, uma situação De uma mulher que tinha casado sete vezes E depois ela também morreu De quem que ela seria esposa? Quem seria o marido dela? O primeiro, o segundo ou último? Bom, tudo isso então nos leva, meus irmãos e minhas irmãs, a refletir um aspecto que faz parte da nossa realidade, a vida pós-morte. Vamos morrer, mas o que é que nos espera após a morte? E a igreja nos ensina, pós a morte tem juízo particular e depois tem o prêmio merecido. Um é prêmio, o outro nem é prêmio, outro para chamar de castigo. Ou céu ou inferno. E neste período, nós ficamos adormecidos em Deus, aguardando a ressurreição final, o julgamento final. É o que nós professamos no nosso credo. Né? No fim dos tempos Jesus virá e vai é, julgar os vivos e os mortos E haverá então a ressurreição da carne É o que nós professamos Então a vida após morte é marcada por isso né? Juiz, é, Julgamento, juízo, juízo particular O céu, o inferno, céu e inferno existem E depois a ressurreição final Então é sobre esses elementos que nós vamos conversar Agora, a maior esperança cristã é esta. A vida não termina na morte, mas continua a vida eterna. Para o cristão, a vida não termina num caixão, no cemitério. Termina ali a matéria, o corpo, que a matéria, ela chega ao seu fim, mas a alma, que ela é imortal... O próprio termo já diz, já nos dá o prolongamento para a vida eterna. E muitos perguntam, o que virá depois? Morre e depois, o que que acontece? O que virá depois? Eu faço um parêntese, convido agora a assembleia. Não, não vai não, volta aqui. Fugiu. <risos> Eu ia falar para vocês o Padre Adriano, ele veio ali fez a genuflexão, eu ia apresentar a vocês já correu, tá? Mas tá bom. Vamos continuar o raciocínio. E muitos perguntam: o que virá depois? Aqui eu digo para vocês o seguinte: somente a fé católica tem resposta clara para esta questão o que virá depois? A carta aos hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, diz assim, que está determinado que os homens morram uma só vez, e em seguida vem o juízo, está na palavra de Deus isso, não é invenção humana, Está na palavra de Deus. Então, para nós católicos, isso lhe cuida de vez com a mentira da reencarnação que engana tantas pessoas e as deixa despreparadas diante da morte, acreditando neste erro e com uma falsa ideia de salvação. E vocês sabem que o Espiritismo é, a, tem esta crença na reencarnação? A pessoa nasce, vive a vida, morre e reencarna. E assim vai até completar aquele círculo. Nós, católicos, não acreditamos nisso. A gente nasce, morre só uma vez e vivemos para. A vida eterna faz parte da nossa doutrina. Católico tem que crer nisso. Não dá para ser católico acreditar na reencarnação. Não dá para ser católico e ser espírita. Ou é católico ou é espírita. Então, esta é a primeira coisa que a gente precisa entender e gravar na nossa cabeça: morre-se só. Uma vez. E Paulo, lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele ensinava aos cristãos de Corinto, aqueles cristãos que eram muito influenciados pela mitologia grega que dominava a região, Paulo ensinava o seguinte, Palavras dele, está lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ao se desfazer esta tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Então, morre uma só vez e nós temos uma nova morada o céu, então o céu existe, então o céu não é uma invenção, né? Então é uma coisa verdadeira, uma coisa real. Então ó, vamos guardando essas palavras chave para a gente formular o nosso conceito. Morte é só uma vez, o céu. Mas Paulo também, ele não deixou de dizer uma verdade que muitas vezes as pessoas esquecem, até saber que vai morrer só uma vez e que a gente vai, ter a morada eterna, a eternidade, o céu, até aí para algumas pessoas não haja nada de anormal. Mas aqui nisto que Paulo, ele também faz referência no próprio capítulo 5, próprio versículo 10, que eu estou citando para vocês, ele coloca uma observação. Paulo diz assim, teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha lá, não é só morrer e vai para o céu. Calma lá, tem um pormenor. Teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali, diz Paulo, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo, ou enquanto estava vivo, nesta vida, no tribunal diante de Deus. Morte uma vez, temos uma morada eterna, mas antes passamos pelo julgamento diante de Deus. Tudo isso é pós-morte, tudo que vai acontecer com a gente. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina que logo após a morte vem o juízo particular da pessoa. Caiu morto aqui, ó. Puff. Já está diante do juízo particular de Deus tá? Não tem aquela ideia Que o Lá, vai lá, fica o corpo velado A alma da pessoa Fica ali ó, boiando, Feito fantasminha Isso não existe, é invenção da cabeça do povo E outros tipos de crença Caiu aqui ó Tibum Duro A alma já está Diante de Deus Para o juízo Particular E o que, que é esse juízo particular? O julgamento O julgamento Aqui a igreja ensina uma outra coisa Deus Não é que ele vai pegar o livro da vida Página por página E vai falar Fátima Pedro Você deixou de fazer isso Você não fez isso Não sei o que Eita, eita, tá você não levou o padre Davi para passear? Não, não vai falar nada disso. No momento do juízo particular, Deus vai dar àquela alma um dom da clareza, que a pessoa vai enxergar a vida dela como ela nunca tinha visto. A gente não enxerga a nossa vida por completo. A gente não enxerga a nossa vida na totalidade, a gente só enxerga uma parte e o mínimo dessa parte. Deus enxerga tudo e no dia do nosso juízo particular, Deus vai nos dar esta visão, Deus vai nos dar esta clareza e naquela hora é a hora do sofrimento. Mas não é um sofrimento que Deus vai provocar na nossa vida, porque Deus não é o Deus do sofrimento. O sofrimento vai nascer de nós mesmos como uma espécie de um remorso. Porque você vai enxergar a vida e você vai ver o que você não fez na vida, o que você realmente deixou de aproveitar na tua vida, o que você deixou de crescer na tua vida. Como você deixou de viver a santidade na tua vida. E na medida que você vai... É como você vivesse todo aquele filme de novo na tua cabeça. E você queria desesperadamente fazer a coisa certa e você não pode fazer. Sabe quando tem aquelas situações da nossa vida? Que a gente aconteceu lá atrás e que hoje a gente tem um pouco mais de maturidade. E a gente consegue enxergar o lá atrás... E bate aquele negócio dentro de nós, nossa como eu queria voltar lá no tempo e acertar aquilo que eu fiz errado. A gente não fica um pouco angustiado com isso? Eu fico. No juízo particular vai ser pior do que isso que a gente sente, porque não vai ter jeito, não vai ter jeito. Então ali é que nós vamos ter uma, o começo do nosso julgamento, o começo do nosso julgamento. E é por isso que vai doer. A dor na alma, a dor na nossa alma. Diante da justiça perfeita de Deus, nós seremos julgados. Nós seremos julgados. Mas meus irmãos e minhas irmãs, é preciso lembrar que o juiz é o mesmo que chegou até o lenho da cruz para que ninguém fosse condenado. Lembra que Jesus tinha dito que ele não Veio para condenar ninguém Ele veio para salvar o homem E aquele que chegou ao lenho da cruz Para a nossa salvação Sempre está à nossa disposição através, através dos sacramentos da igreja O perdão e a salvação Tudo isso que custou a sua vida Para a nossa salvação por isso que nós dizemos, o tempo da misericórdia de Deus é agora, enquanto você está vivo, você está respirando, porque é o tempo de você se beneficiar da misericórdia de Deus. É o tempo que você tem de se reconhecer pecador, pedir perdão a Deus dos teus pecados, mudar alguma coisa que não está certo na tua vida, se colocar... Diante de Deus, no caminho de Deus, esse é o tempo de você fazer uma experiência de Deus na tua vida, levar Deus mais a sério na sua vida, de ser comprometido com Deus, de amar a Deus, colocar Deus acima de tudo na tua vida, de fazer as coisas certas, as coisas honestas, de procurar fazer sempre o bem para as pessoas de não guardar raiva, mágoa de ninguém, de estar sempre pronto para perdoar. Esse é o tempo da misericórdia. E é aqui que o Cristo, aquele que foi ao lenho da cruz para nos dar a salvação, nos tá, está nos dando a oportunidade. Porque quando chegar, diante do tribunal, diante do, na hora do nosso juízo particular, Ali não tem mais a misericórdia de Deus. Ali tem, justamente, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, esse é o tempo da misericórdia. O Catecismo da Igreja Católica, o número 1022, ele diz assim, Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, mostra que imediatamente após a morte, a nossa alma... Já terá o seu destino eterno definido O céu Mesmo que se tenha que viver o estado de purificação Que é o purgatório Ou inferno Ou inferno E aqui Eu abro Duas setinhas Primeira em relação ao céu Sobre o céu São Paulo Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. O que Paulo está querendo dizer? O céu existe, mas a gente não tem nem ideia do que seja. Mas aquilo que Deus prepara é bom. No livro do Gênesis. Deus viu que era bom. Então algo bom. O céu tem que ser o desejo. Da nossa alma O Papa Bento XII Do ano de 1335 a 1342 Ele assegurou através da bula Benedictus Deus Que as almas de todos os santos Mesmo antes da ressurreição dos mortos e do juízo geral Já estão no céu Então o céu existe O céu é algo comprovado porque aonde que essa santaiada vai estar enfiado? É que está no céu. Não tem outro lugar, né? Não é na casa da Silva Romano, né? É no céu. E a igreja, desde o tempo dos primeiros mártires, acredita, sem dúvida, que estes santos já estão no céu intercedendo pelos que vivem na terra. E é o nosso destino. Fazer morada com Deus. Quando falamos a eternidade, falamos o céu. E Jesus foi o extremo do sacrifício humano, para garantir a todos os homens a salvação. Quando a gente fala céu, a gente fala salvação. A gente entende salvação. Logo, Jesus fará de tudo, para que ninguém seja condenado. Não havia dito que esse tempo que nós estamos tendo, é o tempo da misericórdia? É Jesus trabalhando na nossa vida para que possamos ser salvos, para que possamos estar no céu? Como é que Jesus está trabalhando na tua vida nesta noite? Por meio desta Eucaristia que você está celebrando, seja você que esteja aqui na igreja, seja você que esteja em casa nos acompanhando pelas redes sociais, Jesus está trabalhando na tua vida nesta noite por meio desta palavra, por meio desta Eucaristia, é o tempo de Deus na nossa vida. Agora tem um detalhe, Deus respeita a liberdade de cada um, como disse Santo Agostinho, né? Deus nos criou sem precisar de nós, mas Deus não pode nos salvar sem a nossa ajuda a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta o Senhor querer nos salvar, não adianta o Senhor querer preparar a eternidade, uma morada para nós no céu, se a gente continuar na vida do pecado, se a gente continuar no mundo errado, se a gente continuar fazendo as escolhas erradas, se a gente continuar buscando as coisas que não são de Deus, Deus quer nos salvar mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que se arrepender, tem que se converter, tem que buscar o caminho de Deus, tem que buscar o perdão de Deus, tem que viver uma vida nova, justamente em Deus. Isso é sobre o céu. E o inferno? O que eu diria, para fechar toda essa ideia? O Catecismo diz o seguinte, Deus não predestina ninguém para o inferno. Não é o desejo de Deus que as pessoas sejam condenadas ao fogo do inferno. Não é desejo de Deus. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, é um pecado mortal. Para perder o céu e ir ao inferno, tem que ter... Esta escolha da pessoa ao pecado mortal e persistir neste pecado até o fim. A pessoa sabe que aquilo que ela está, esteja fazendo é errado, é grave, é uma ofensa a Deus, é um pecado mortal, mas ela não quer sair daquilo, ela quer continuar fazendo aquilo, então essa pessoa já se condenou. Nem precisa passar pelo juízo particular. Nem precisa. Não é Deus que está mandando a pessoa para o inferno. A pessoa fez a escolha para a vida dela. São Pedro diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham, que venham a se converter. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas só de falar a palavra inferno já treme, tem medo. Olha... Se a lembrança do inferno trouxer medo, insegurança ao coração daquele que me escuta nesta noite, lembre-se daquilo que disse um dia São Bernardo, doutor da igreja. O que, que ele falou? Nenhum servo de Maria será condenado. Por isso que a igreja coloca, motiva, incentiva os fiéis a sua devoção mariana. Rezar o terço todos os dias. Rezar o Ângelos. Imitar Maria nas suas virtudes. Ter amor a Nossa Senhora. Recorrer a Nossa Senhora. Celebrar o primeiro sábado de cada mês. Sábado agora é o primeiro do mês, hein? Tem missa às 10 horas da manhã na Capela Santa Cruz. Quem é servo de Maria não será condenado. Por que será porque Maria é advogada. Quem já assistiu o filme Alto da Compadecida? Muito bonito, né? E ali de fato fala sobre o papel da mãe na obra salvífica. É assim que Maria age com cada um de nós. Sem dúvida, a mãe de Deus saberá salvar aqueles que foram seus fiéis devotos aqui na terra. Afinal de contas, ela é a mãe do juiz. Meus irmãos e minhas irmãs, acolhendo então todas essas palavras, nós somos convidados a renovar a nossa esperança na vida eterna e procurar a cada dia que nos resta, quem veio na missa ontem já escutou falar sobre isso, eu repito hoje de, da idade que nós nascemos até a idade que nós temos hoje, já é um tempo bem avançado né? Daqui para frente, nós não vamos viver o que a gente já viveu. Quem já viveu 50 anos não vai viver mais 50. Quem já viveu 70 não vai mais viver 70. Quem já viveu 80 não vai mais viver 80. Só se for por uma graça de Deus, né? Mas não vai. Então daqui para frente é tempo. O que, que é o termo que eu usei ontem? Regressivo. É contagem regressiva daqui para frente. Né? É contagem regressiva. Então, nesta contagem regressiva, nesse tempo que nos resta de vida, o que a gente precisa fazer é trabalhar para alcançarmos a salvação. E aqui eu gostaria de deixar um momento de silêncio para você responder esta pergunta. Você tem trabalhado pela tua salvação? Você tem trabalhado pela salvação da tua família? Você tem trabalhado pela salvação das pessoas, o que você tem feito? E o que você precisa fazer mais? Momento de silêncio, para refletir dentro de todo esse contexto que nós meditamos.